Não tenho OnlyFans, não tenho nada disso, gente. Eu ainda tô bem... Ai, ah, não dá, eu tô com uma camiseta muito grande. Mas então, eu comecei a treinar de verdade faz duas semanas. E eu tô fazendo dieta de verdade faz uma semana só. Deu em 60, mas eu tô gorda, gente. Eu tenho gordura localizada que me incomoda. mas você não, mas eu tenho sim, gente. Eu tô 10 quilos mais gorda. Ó, oh. olha isso aqui. tá vendo isso aqui? Isso aqui vai sumir. Eu tenho bucho, viu? Acho que dá para melhorar, óbvio que dá pra melhorar. Botijãozinho. Viu como eu tenho pochete, mano? Vocês acham que eu sou a famosa falsa magra? Eu engordei. Cara, eu engordei 10 kg. Tá na média? Nem muito, nem pouco. O pior é que eu tô melhor do que eu tava. Eu tava meio grávida. tava grávida do Espírito Santo. Mas eu quero lançar um trincadinho. Pra isso eu tenho que emagrecer 10 quilos. Mas eu tô emagrecendo de, de é, forma saudável. Eu tenho mais de 30% de gordura. Gente, não é aquilo que vocês têm que pensar. Eu nunca pensem em Eu sempre pensem em porcentagem de gordura. Só que o, o mais que eu tô fazendo não é nem pela estética. Lógico, a estética é um bônus, né? Mas é mais pela mental. Mental e saúde. Deus me livre fazer ele pro LED.